Esta função permite adicionar, no final do vídeo do YouTube, uh, aqueles vídeos sugeridos que até agora eram feitos via edição de vídeo. Portanto, vocês agora podem adicionar quadradinhos de vídeos sugeridos para as pessoas verem a seguir. Escolhem quando é que entram esses quadradinhos e o vosso canal em destaque para subscrever. Portanto, que eram duas coisas que os youtubers fazem muito. Subscrevam o meu canal e vejam outros vídeos. Portanto, isto agora é muito fácil fazer através das notas que funcionam no mobile. Através do YouTube. É recente, saiu esta semana, pelo menos que eu tenha dado por ela no meu YouTube. Um, e por isso experimentem. Basta ir a um vídeo, adicionar notas de fim e experimentem adicionar. É muito simples, é muito, muito interessante. Adorei esta funcionalidade.